Hoje é domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição e aquilo que trazemos, a boa notícia que hoje trazemos é Cristo ressuscitou, aleluia. Pode parecer muito estranho, pode parecer até que não faça sentido hoje trazermos este anúncio, mas faz, porque mesmo em casa, mesmo nesta situação em que estamos a viver, Cristo continua a ressuscitar. E ressuscitou neste dia, venceu a morte, saiu do sepulcro, não desobedeceu à ordem da quarentena porque o Senhor é maior do que todo o mundo. Hoje nós celebramos este Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor. Este acontecimento em que as mulheres, aquelas que estavam junto ao sepulcro, aquelas que estavam a cuidar do Senhor, aquelas que estavam a cuidar daquele que tinha sido ali deixado e procuravam por aquele, por aquele homem. Maria Madalena, que vai chamar os outros dois discípulos porque ela própria não aguentou com aquela notícia que tinha de que o Senhor não estava ali, o Senhor tinha ressuscitado, o Senhor estava vivo e por isso ela vai buscar, vai buscar os outros dois apóstolos, Pedro e João, para transmitir esta notícia. Nós não estamos hoje só a recordar um acontecimento de há dois mil anos e podemos perguntar por é que Cristo ressuscitou, porquê é que hoje, nesta circunstância, estamos a celebrar e procuraremos celebrar este dia com uma alegria renovada, procuraremos celebrar este dia com um entusiasmo novo, apesar das circunstâncias exteriores serem, enfim, não incitarem a isso, serem tão contraditórias. Cristo ressuscitou para que tu, para que eu, para que a humanidade inteira ressuscite. E o Senhor hoje vem-nos trazer esta grande notícia, que Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós, cada um dos cristãos, unido a Ele, que acredita nele, que acredita neste poder que Ele teve de, com o Espírito Santo de vencer a morte, também hoje pode ressuscitar. Certamente na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós há uma série de situações que hoje que nos podem uh, parecer que não têm solução, mas o Senhor hoje vem nos trazer esta boa notícia que Ele ressuscitou para que cada um de nós ressuscite. Gostava de desejar a todos os que neste dia virem este, este vídeo que, que possam sentir, experimentar, sentirem-se assim, profundamente amados, sentirem que o espírito do ressuscitado está connosco, ainda que não estejamos reunidos em família, ainda que não estejamos com aqueles que desejávamos estar. Mas temos connosco o maior bem, temos connosco o ressuscitado. Bom domingo de Páscoa, bom tempo pascal a todos.